Olha só, continuando no, no rural, no verde, na natureza, você já ouviu uma expressão que diz assim, essa pessoa tem dedo verde para a planta. Já escutou, não? A gente usa isso para quem tem mão boa para jardinagem. Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho um dedo verde. Murilo Soares, que é o nosso engenheiro florestal, disse que eu, que eu levo o jeito, minhas plantas não andam reclamando. Mas, no caso da atriz Ana Ricari, que está na novela Quanto Mais Vida Melhor... Digamos que o dedinho dela não é tão verde assim, na verdade tem outro nome, que eu nem sei dizer pra você qual é, por quê. Porque ela confessou pra mim, gente, no Vivo Verde de hoje, que ela não entende nada de planta. Inclusive, ela já perdeu plantas. Pior, ela já matou plantas. E, gente, pra tudo na vida tem uma solução, tem um caminho. Desde um kit básico de jardinagem, como nós temos aqui, que é simples, que é fácil, né? Até você ter, ter acesso, até ter dicas valiosas, né? Como as do Murilo Soares, que agora, a partir de agora, no Vivo Verde, chegou para também te ajudar. Vai, você também vai conseguir ter um dedo verde, olha só, é fácil. Ho, ho, ho, ho! Mas é Papai Noel que faz ho, ho, ho, né? Como é que a Mamãe Noel faz? Ho, ho, ho! Ai, meu Deus! Olha só, gente, já é Natal, eu vou tirar esse gorro que tá coçando, pinicando a minha testa. Estou aqui hoje para dizer para você, você que afoga a sua suculenta, ho, ho, ho. você que não sabe o que fazer com a sua planta, ho, ho, ho! Terá uma aula de como deixá-la linda e maravilhosa o ano inteiro e eu vou convidar. Hoje, uma atriz que é maravilhosa. É minha xará. Mas se ela tem talento para ser atriz, coitada, ela é um fracasso como cuidadora de plantas. Ana Ricari! Já estou aplaudindo. Tchai, Ana! Porque tudo você bem? merece aplausos na atuação. Obrigada. Porque você é maravilhosa. Aliás, está demais. Obrigada. Na nova novela das sete, quanto mais vida, melhor. Muito obrigada. Mas eu tô sabendo que ela merece vaia quando o negócio <risos> é planta. Com um planta, sim, gente. Infelizmente. Vai vendo! Ana, olha só, eu te recebi com aplausos porque realmente você é digna desses aplausos. Obrigada. E você tem uma importância muito grande na nossa cultura e na nossa dramaturgia, pela sua representatividade amarela. Você foi, é, a primeira protagonista asiática da TV Globo. Mas eu vou estudar o que eu quiser. Eu posso saber o que é que você quer? Talvez música no conservatório. Ou marketing para eu administrar minha carreira. Só para o público de casa entender, a gente imagina sempre a, a pessoa que está na feira, que frita o pastel, né, o sushi man, é, aquelas pessoas, aqueles asiáticos que só podem cumprir aquele tipo de papel, uhum. né, seja na sociedade ou na TV. Sim. E não, né? basta apenas uma oportunidade, porque os asiáticos também podem ser o que eles quiserem. De fato, eu cresci assistindo a Globo, a TV, o cinema, e eu não me via nesses lugares, né. E aí, eu cresci achando que talvez esse espaço da televisão não fosse meu espaço, que eu nunca poderia estar aqui, sabe? Felizmente, eu tive outras pessoas que conseguiram fazer papéis e, e representar personagens que me deram esperança de olhar pontualmente, assim, e, e falar nossa, se essa pessoa tá lá, talvez um dia eu possa estar como a Dani Suzuki. Também te vi hoje mais cedo lá na praça com a sua lutadora gata. <risos> Impressionante. Você continua ciumenta, né? Hum. Depois de tantos anos, por que, que eu ia ter ciúme de você nessa altura do campeonato? Sim. Como a Luana Tanaka. Eu também estou com o Capitão Fred sem alma. Agora e sempre, na riqueza e na morte. A Cristina Sano. Eu não acabei não entendendo nada. Às vezes, é melhor não entender, minha filha. Por que, seu Gilson? Seu Gilson, o senhor acha que estamos escondendo alguma coisa? A Jaqueline Sato... Uma nova mulher nasceu. E eu posso vê-la daqui. Você não? É, por tanto tempo, a gente tem esse discurso de que o Brasil é um país múltiplo, é, com muitas identidades, é, e agora a gente está começando a falar quais são essas identidades. E ser amarela no Brasil é uma identidade brasileira. Aliás, tem uma coisa curiosa com, com você, né, Ana? Malhação, você trabalhava com música. Uhum. Sem dinheiro, sem armas, sem cores, sem lado. Ele só queria deixar seu recado. Caramba, <risos> ficou muito bom, viu Meu, mas você ouviu isso? isso? A sua letra com o piano da Benê ficou sensacional. Total, A gente tem total. que gravar isso. Tira, pega seu celular. Vai. Bene, continua igualzinho, tá? Igual o quê? Não, Benê, não para. Continua tocando. O que, que é pra continuar? As notas, Benê. Continua tocando igualzinho está você tava fazendo, tá? Uhum. Foram dois sucessos. Malhação foi uma loucura. As Five ainda é uma loucura. É. Também trabalhando com música. E aí, Keila, o que, que você está achando? Ah não, Tina, não me filma que eu estou toda apagada. Que saco, Keila. Agora eu vou ter que gravar tudo de novo, né? Mandou você ficar mostrando minhas olheiras para seus seguidores, né? Mas esse é o preço se você quiser umas roupas de graça, né? Stories hoje em dia vale mais que dinheiro. E aí, só para você não sair um pouco da rotina, enquanto quanto mais, mais vida, vida melhor, melhor também... você também está trabalhando com música. Sim. Que fez de mim magoar, parabéns, conseguiu. Mas eu trago no seu lugar, eu não. E eu acho que para ser ator, para ser atriz, você precisa estudar de tudo um pouco. Então, eu nunca parei de estudar música. Felizmente, porque aí minhas personagens precisavam eu já tinha uma noção ali. Legal. Então, falamos do seu talento como atriz, né? Mas, infelizmente, não é a mesma coisa quando se trata de jardinagem. Estou falando isso, gente, porque sei que Ana Ricari mata qualquer planta que apareça para ela. Não, que que é isso? Ainda Mas se eu te não. der Tem essa que plantinha que... aqui, olha minha, para você de presente. Eu vou levar pra vai casa. cuidar, né? Vou entregar para minha mãe. É <risos> minha mãe que vai cuidar da planta. O que eu tenho desse rostinho assim inofensivo, Eu tenho de ameaçador para as plantas, entendeu? Killer! Sério? Sério? Choquei! Fala. É. Nós temos um depoimento. Nós temos a prova. Roda aí. Ana, muito boa para as plantas. Toda planta que ela ganha, ela chega para mim e faz assim, cuida. Não era 12 segundos a planta tava morta. E aí por isso que quando eu viajo, em vez de pedir pra minha amiga que mora no quarto lado, faço o que? Falo com a mãe dela, que é a cidade, e rega todas as plantas pra mim. Olha, ah, eu tô até enjoelhada em promessa. Pedir pra Deus, vamos, <risos> vamos dizer que Jesus nasceu. Por favor. Por favor, Deus Jesus. Deus e das plantas, Oriente Ajudem esta pessoa. Ai, tadinha das minhas <risos> plantas. Ai, ai, vou lá. Eu tenho. A minha casa com Tomás é cheia de plantas, mas não é responsabilidade minha. Tomás, você é um anjo verde é. na vida da Ana Ricard. Ele é um anjo. Tomás, te amo. Beijo. Eu acho que você está tentando me desanimar, querendo me dizer que eu não vou conseguir mudar essa realidade na sua vida, mas eu vou. Eu não. Tá bom. Ele. Tarará! Morelo Soares. Olha a responsabilidade que você vai ter hoje, cara. Oh, oh, oh. Feliz, Feliz, Natal. Natal. <risos> Feliz ah, Natal! Feliz Natal, Feliz Natal. Não. Eu tô vendo que tem umas que parecem as lá de casa aqui, né? Essa daqui já foi embora. O que que eu faço? Você foi embora como? Ela eu... mudou de endereço? Não, ela morreu mesmo. De partida para você evitar que as suas plantas morram, partam para o céu das plantas, né? Literalmente, é, é você lembrar sempre das aulas de ciência e biologia. Você era boa. A famosa. Tu era boa? boa? era. Primeiro é? tem que, que saber era. se era boa, né? Eu era é boa, verdade, era boa. Verdade, Eu era boa. verdade. Biologia. É. Lembra da fotossíntese? Uhum. Toda planta precisa de luz natural para sobreviver. Uhum. Sem a luz natural, ela não consegue realizar o processo da fotossíntese e ela morre de fome, literalmente, né? Uhum. Então, luz, Garanta sempre luz. Água. Sem água não existe nem vida no nosso planeta, é, é. né? Então, com o dedômetro. Isso, isso é assim mesmo. aí. Tá úmido ou tá seco? Eu tô com medo de dar a resposta errada. Ah, é. tiro o dedo. Se estiver úmido... Ah, ah, tá úmido, tá úmido. Ah, tá. Então, quando a umidade está presente, não precisa molhar. Ah, então, tá. quando ela começar a secar, como você está sentindo aqui já na superfície do vaso, aí tá na hora de molhar. Tá. E molhar sempre generosamente até a água escorrer. sair, escorrer pelo furo de drenagem. E agora, comida, alimento, nutrientes uhum. e o adubo uhum. também é muito importante para você garantir a sobrevivência. Ó. É, já que eu matei a plantinha, o que, que eu faço com a planta? Ressuscita? Não? Deus, Eu até fiquei sem palavras. Meu Deus! Existem plantas que você tem como ressuscitar, que elas ainda têm uma reserva de nutrientes dentro delas que faz com que elas brotem. Tá. Mas se uma pata de elefante, que é resistente pra caramba, perdeu todas as folhas, secou, hum, não. essa é. não rebrota mais, não, infelizmente. E como toda aula precisa ter prática, vamos ver se ela é boa de colocar a mão na terra, ou mão Deus. na massa ou mão na terra, né? Primeiro passo é você escolher um vaso. Qual vaso você escolheria e por quê? Esse é bonito, né? <risos> Será que ele tem mais nutrientes? Não, é só um enfeite, né? Foco. Fibra de coco. É legal, né? Coco é bom, né? Foco. Coco é da natureza, acho que ele vai ajudar a plantinha, é isso? Oi? É, tô, troquei as bolas aqui. Olha, tirando o vaso de parede, né, que é um vaso... <risos> Feito para fixação na parede, geralmente para o cultivo de plantas é. pendentes que caem, né? A maioria desses outros modelos de vasos, você pode cultivar a pata de elefante. Mas o problema da fibra de coco, ela é um vaso que ela pode reter muita umidade. A planta pode não gostar. Hum. E o plástico, ele já é neutro, ele não retém umidade nele. O próximo passo é lembrar que é uma planta de ambiente desértico, ela gosta de seca. Então tá. você tem que garantir a drenagem no vaso. Garanta! o furo e agora vamos fazer a drenagem. Coloca um punhado bem generoso no fundo do seu vaso e agora você por cima dessa argila expandida, manta de drenagem. Coloca meio a meio, metade metade, metade uhum. de terra de jardim, metade de areia e faz uma misturinha. Se você tem acesso a substrato de floricultura, terra vegetal, como essa aí, agora você vai colocar então uma camada de terra dentro do seu vaso, você vai retirar a sua mudinha de pata de elefante do vaso e como o atrativo ornamental dessa planta é essa base gordinha, dilatada que ela tem, você vai com as pontas dos seus dedos, você vai colocar ela um pouquinho para fora, ó. Deixando a parte bem à mostra Coloca a sua muda dentro do vaso Antes de cavocar esse buraco Que é o berço de plantio Avalia se ela está muito alta ou precisa baixar, agora você com cuidado vai preencher o entorno dessa muda com a terra preparada e esse substrato. E aí dá uma apertadinha, né? Isso! isso. Dá uma chuchadinha Parafina. nela. Ela captou, viu só? Hum. Ela é uma boa eu, eu, eu observadora. Eu fazer isso. É, mesmo. você é uma boa observadora. E agora você pode colocar a casquinha como acabamento. Para a terra não ficar exposta e molhar em seguida. Sempre deixar secar para depois molhar. Em média, mais ou menos uma vez por semana você vai molhar a sua planta, tá? Vocês precisam molhar até sair a água pelo furo da drenagem. Começou a sair? ho! ho, ho. Feliz Natal! A minha tá com incontinência urinária. Aqui. E adubo, Murilo? Existe um adubo, adubo, adubo de liberação muito. lenta? que ele ah. pode liberar nutrientes ao longo de até seis meses, dependendo da formulação. Jura, tá? põe uma vez só e só uma vez seis só. meses depois. Isso, seis meses depois, de acordo com a formulação. E sempre após adubar, Ana, Anas, né? Ah. Uhum. Mole em seguida, Mais? sempre de novo? molha, molha. Gente, você não vai e ficar é ah. Gente, essa mulher não é confiável <risos> com planta. Vou deixar aqui, tá? Deixa aí, pode deixar. Ainda temos a jiboia para aprender, você ainda não vai ensinar ah, a jiboia? Vou, e a jiboia é, é, é a grande artista da nossa casa, a cobra. Opa! A cobra. É a cobra. Como vocês chamam a jiboia. Como a gente chama a jiboia lá em casa. Se você quer ter uma planta resistente e acessível, que não custe muito caro, aí a jiboia é uma ótima opção. Aliás, é uma Ponto. planta até é bem acessível, a partir de 15 reais. <risos> E para plantar é muito fácil, você vai pegar um vaso, ela é uma planta versátil, ela tanto serve como trepadeira. Uma opção é cultivar ela num vaso pendente, como você como tem, tem aí casa, na sua casa, né? Exatamente. Nós vamos utilizar um vaso poroso de fibra de coco, vai colocar... A terra ou o substrato de jardim, nesse caso, não tem necessidade de fazer a camada de drenagem, ah, não, porque todo o vaso é poroso, então a água ela sai por todos os lados, tá? tá? Ó, Muda grande ó, assim. Ana, ela já aprendeu a dar uma batidinha. Ó. É. <risos> Como Eu desenformar agora. um bolo? Ó, um, dois, três e. Tá. Ó. Um, dois, três e. Opa! <risos> ó, isso aí! Aê! Pelo seu olhômetro, avalia isso aí, cabe dentro desse vaso? Encaixou. Agora você vai apertar. Assim? Isso. Ah, agora. A minha já tá plantadinha. Que linda, gente. Amei. Olha ah. a felicidade dela. Amei, gente. Amei, amei muito. E eu vou cuidar de todas as plantas lá de casa, elas não vão morrer. É isso aí. Confia hein? em mim. Ah. Obrigada, Feliz Natal. Obrigada pelo convite, eu amei. Adorei. Ai, a gente sempre termina o quadro <risos> celebrando o verde, com o Vivo Verde. Vamos embora? Então, vamos. Um, dois, três e... Vivo Vivo verde. verde! Feliz Natal! Feliz Natal, eu gente! Eu